Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Ribeiro, e agora vocês assistirão a casos assustadores do dia a dia do mundo sobrenatural que vão te causar impacto. Prepare o coração! E se você não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para sempre receber nossos vídeos no seu telefone. E já vai deixando o like, pois quanto mais você interage, mais o nosso vídeo é recomendado na plataforma. O nosso satélite natural, assim como eu e você, é repleto de marcas e cicatrizes de feridas do passado. A lua atraiu para si grandes meteoros cujos impactos geraram milhares de crateras enormes em sua superfície. Todos nós acreditamos que isso não acontece mais, porém, um astrônomo amador conseguiu registrar imagens de um impacto recente a nível nuclear que te deixará impactado. vídeo registrado em 12 de fevereiro de 2017, é um asteroide do tamanho do estado de São Paulo. Se caísse na Terra, já teríamos sido extintos. Aqui temos mais um vídeo registrado por um motoqueiro enquanto trafegava por uma estrada escura de chão de terra. Nem preciso lhe dizer o que apareceu na estrada, sim, uma mulher de branco andando no meio do breu. Mas dessa vez, parece ser uma mulher grávida. O que você faria se visse uma mulher dessas em seu caminho? O próximo vídeo mostra cenas perturbadoras de um Zang Beto fazendo movimentos inexplicáveis. Lá no fundo, vem um ser encoberto de palha com um cabo sobre a cabeça. E ao som do batuque. A criatura começou a girar a 80 km por hora com o um corpo encurvado. Gesto que nenhuma campeã olímpica de ginástica conseguiria fazer. Eu não quero nem imaginar o que tem debaixo desta fantasia. O próximo vídeo foi registrado por um policial paisana que viu, como um vulto, alguém correndo para dentro de uma vila abandonada. E lá foi ele registrando a operação. Em instantes, ele irá se deparar com uma imagem que fará seu corpo gelar de medo. Ele viu lá no fundo um vulto negro fantasmagórico com os olhos vermelhos como os olhos do diabo. Mas o pior ainda está por vir. Prepare-se. Sim, a criatura simplesmente desapareceu no bico, sem deixar rastros e nunca mais foi vista. Em seguida, o policial correu imediatamente em direção a uma igreja. Agora resta saber ao certo... O que é esta coisa e o que ela estava fazendo ali? De uma coisa podemos ter certeza. Com esta aparência horripilante, coisa boa não é. Em um hospital de Houdon Tailândia, o circuito de monitoramento captou o momento exato em que uma cadeira de rodas destrava sozinha e começa a perambular pelo estacionamento. No começo pensamos que ela estava destravada e apenas deslizou com o vento. Mas logo adiante, a atuação paranormal fica mais evidente. Mais um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra a aparição de um ser estranho saindo de dentro de uma casa. O zoom digital da câmera da casa do vizinho foi aplicado e que vemos um homem andando estranhamente com os olhos brilhando como duas estrelas. No vídeo a seguir, uma câmera de segurança de um condomínio registrou a passagem de um vulto negro fantasmagórico próximo ao portão de entrada. Em seguida, após ver as imagens do monitor, o segurança se dirigiu até o local preocupado com o que viu, mas nada encontrou. O alienígena capturado. Não se sabe quem é o autor do vídeo e nem da operação realizada na criatura que não sabemos se está viva ou morta. Acredita-se que esta imagem tenha sido vazada da Área 51. Teóricos da Área 51 afirmam que os alienígenas na verdade não são capturados. São eles que vão até a Área 51 em busca de ajuda. É como se a Área 51 fosse uma base intergaláctica, uma espécie de embaixada de planetas alienígenas. São imagens importantíssimas e que misteriosamente os grandes veículos de imprensa não comentam. E você? O que acha? Será que realmente estamos presenciando um alienígena 100% real diante das câmeras? Deixe a sua opinião nos comentários. Já comeu um xistudo em alguma pracinha próxima à sua casa ou aquele pacotinho de pipoca salgada do tio que não sai da porta da sua escola? Você já deve saber o quanto é gostoso sentir o sabor daquele delicioso bacon bem passadinho. Mas você faz ideia de onde que vem o bacon? Não faz? Bom, o bacon, antes de ser bacon, é um verme chamado nermetéia. Essa criatura pode ser encontrada em maior parte do tempo no mar e em algumas ocasiões em ambientes terrestres. Vivem embaixo de rochas ou conchas ou em buracos revestidos por um muco produzido por eles. Esse filo é composto por animais que têm um corpo semelhante ao dos vermes, porém um pouco mais comprido, achatado e espesso. Ele é popularmente conhecido por se parecer com um bacon. Calma minha gente, o bacon não vem desse animal era só uma brincadeira, e por expelir uma gosma estranha pela boca lembrando muito as raízes de sangue expelidas pelos alienígenas no filme A Guerra dos Mundos. A estrutura que eles lançam através da boca é chamada de probócide, trata-se de um longo tubo que fica enrolado dentro da boca em um órgão especializado chamado riconcelli. O é expelido para capturar uma presa e possui substâncias pegajosas junto com o um químico paralisante para neutralizar a vítima. Aposto que muita gente depois desse vídeo não vai querer mais comer bacon. Finalmente o nosso último vídeo foi registrado pelo canal Stromed. Na ocasião, a equipe de exploradores de lugares abandonados do canal foi até um local onde teria ocorrido o caso do massacre da Serra Elétrica no interior do Texas. Com a ajuda de um drone, eles fizeram o um primeiro mapeamento da propriedade tudo estava indo bem, até eles captarem imagens de um homem com cabeça de porco, e o que é pior, com uma serra elétrica nas mãos. E se vocês pensam que eles abortaram a missão, sinto muito, mas vocês estão enganados. E é óbvio que esta ideia não deu certo e quase lhe custaram a vida. Oh, dude. oh, my god! us. He's looking for us. He's looking for us. He's looking for us. He's He's looking for us. He's looking for us. He's Por pouco, eles não foram moídos e triturados pelo serial killer. E se você chegou aqui e se esqueceu de deixar o seu like, já vai deixando o seu like, pois só assim o nosso vídeo terá o um maior alcance na plataforma. E se você não for inscrito e curte assuntos de paranormal, ufologia, mistérios, contos de terror, inscreva-se neste canal e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos nas notificações do seu telefone. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.